Meu nome é Melissa Lorange e hoje no chá de Melissa eu recebo uma pessoa que está no planeta Terra há muitos, muitos, muitos, muitos, muitos, muitos, muitos anos. Que é uma pessoa de um bom coração, com muitos talentos e uma das minhas melhores amigas no mundo drag com vocês. Maldita Hammer. antes começar as entrevistas, perguntando por que o nome Maldita Hammer e qual o seu programa psiquiátrico para fazer drag. Tá, e aí é também responder isso? É, só se você tiver afim. Não, é porque você fala que costuma começar assim, você não falou que ia começar assim. Eu vou começar assim, Maldita ah, Hammer, por que Maldita tá. É, eu pergunto por que Maldita Hammer para todo mundo. Aí hoje finalizei, então, Aí hoje Maldita Hammer? Ele comprou o aí. Vamos lá. É a pergunta. É a pergunta. É, tá oficial. Bem, maldita vem da minha capacidade de ser maldita, né? É isso. E Hammer é porque eu quis. <risos> Acaba com a entrevista. Obrigado, <risos> é senhora. É por isso. Beijos, acabou a entrevista. hoje. Não, mas é porque é um xingamento que eu ouvia muito, era bicha maldita. E... E aí eu peguei Maldita, porque chamar bicha Hammer não ia fazer muito sentido. Então eu prefiro Maldita Hammer. E aí eu peguei esse chegamento que eu ouvia bastante e transformei o meu nome porque é isso que a gente faz, né? Sim, é a mesma coisa que aquela drag queen famosa Eu gosto dela, fez... eu gosto dela, né? Uhum. A Malona. É. <risos> muito famosa, você forçou um pouco. É. E Hammer é por causa da produtora de filmes de terror que ele copiava muito nos anos 70, que era a Hammer Productions. Há quantos séculos você está por aqui? Eu não sei fazer muita conta. Acho que 80. Porra. Caralho. Eu acho que, que é. Que <risos> Como é que você aguenta no isso? Eu não aguento. É por isso, esse é o desgraçamento mental que me faz fazer drag. Você não aguenta com essa humanidade. Nunca aguentei, desde o começo. Quando eu olhei aquele macaco na árvore, eu pensei, não vai dar bom. Pô. Mas... Ah. eu olhei para os gatos e falei: evoluam vocês, vai ser melhor. Eles falaram: não, tá bom assim. Aí os macacos evoluíram e. E estão e hoje em um dia botando maquiagem na cara. Só a história tô... é triste. Só a história é triste. Para quem não sabe, são mais ou menos 4h30 da manhã de um sábado. Nós estamos desse jeito. Então, gravando. é uma coisa que eu fiquei refletindo muito hoje. Porque eu sei que você sempre faz essa pergunta para assistir os seus vídeo uma vez. Eu pensava, mas não, a gente não tem um desgraçamento na cabeça. Só que aí hoje, era meio de meia-noite e meia, eu tinha acabado de dar não sei quantas horas de aula, e eu estava deitada na minha cama, debaixo do meu cobertor de pantocinha, de pijama, e você me ligou, meia-noite e meia, falou, vem pra cá se montar tá, pra gente gravar o vídeo. E eu vim, e aí eu vim no caminho pensando... É, a gente tem um desgraçamento na cabeça. Tem, tem. E agora eu tô refletindo por quê. Não sei. Por que que eu vim num sábado, meia-noite e meia, gravar um vídeo com uma pessoa que eu nem gosto? <risos> Isso não faz o menor sentido. Você é leva a passar na Faz O menor sentido. Não, não, não. Eu, eu tô... Fafado, não, né? eu sei porque eu te chamei, porque a malona desistiu. Eu é, sei porque que você eu era... aceitou. Eu sou uma malona acessível, eu já ouvi isso outras vezes. Eu não, é, é impossível me ah. deixar com ah. esse de coincidente. Eu queria, mas não dá. É impossível. Você já pensou o preço que seria construir uma rampa em volta de mim pra mim fazer acessível? É isso, Ai, que deu a verba, dava pra mim. Não, então, conta pra mim a história de como você fugiu com o um circo. Nossa, mas assim? É assim, contexto. Tem um, porque no meu Brasil eu não entendo, não te conhece. Ah, tá então, bom. não importa. Então, ela fugiu com o um circo. Não, né? eu fugi sim. do circo depois. Fiquei com o circo não foi no sub. Não, né? é e agora claro. dele foi eu no sub. Tá, explica isso pra mim. que foi coleguinha que tá em casa entender o quão desgraçado <risos> você é, além de vir. <risos> Seu madrugado sabe gravar comigo? Você é, foi. É porque assim, assim, eu, eu assim, eu morava em Goiânia nessa época, porque além de tudo eu sou cigana, cada época da minha vida eu tô numa cidade diferente. Eu morava em Goiânia nessa época e eu tava, Você mais ou menos bem parecido, porque eu tava em casa e meu telefone tocou. E era alguém que eu não conhecia. isso ah, é lá, lá, lá, lá, lá. E eu sou do circo show que tá aqui na cidade, e a gente está precisando de palhaço, você não quer vir? E aí eu pensei, eu não sei quem é essa pessoa, não sei que circo é esse, não sei o que está acontecendo. Fui. <risos> aí eu fui e comecei a trabalhar lá. Mas é porque ele falou, aí eu cheguei lá e ele falou, Ai, que palhaço que trabalhava com a gente, fugiu essa madrugada e a gente está sem. E já, já é um bom currículo é, trabalho é, para ele. Claro, um palhaço, mas... Ele fugiu e levou os figurinos. Você tem figurino? Eu falei, tenho. Aí eu fui. E aí eu cheguei lá, um, eu tinha que fazer um número horroroso, era muito ruim, por sinal, eu não sei por que eu voltei no outro dia. Mas eu voltei no outro dia. E aí eu fiquei. Eu fiquei lá a temporada que eles ficaram em Goiânia toda, fazendo os números de palhaço deles. Qual é o seu nome de palhaço? Nicolai Petrovich. Era o circo russo, os russos não fazem sentido. Ah, tá, nem piada. E, tá bem, circo é russo é também não. Não, é. o palhaço russo é extremamente sem graça. Na verdade, o rolê do palhaço russo é fazer você rir dos outros, não é o palhaço que é engraçado. E disso você é bom. Eu sou muito bom, <risos> então o que eu tinha que fazer era pegar as pessoas da plateia e fazer elas passarem vergonha no palco. É por isso que eu voltei no outro dia, basicamente. Mas aí... Essa sensação de poder. Nossa, é muito maravilhoso. Eu já ficava da coxinha olhando escolhendo quem tinha cara de hétero escroto, pra, que era quem eu ia fazer passar saber Mas como. era um palhaço drag. É, eu, menos, eu tinha assim. uns números de dublagem também. Só que aí eu fiquei seis meses com eles, morando em Goiânia, e aí quando acabou a temporada, eles estavam indo embora, eles falaram assim, ah, você não tem ninguém pra indicar, pra viajar com a gente? Eu falei, tenho eu. E aí eu fui. E fiquei morando com eles um tempo, um ano mais ou menos. Um ano. É. Por quais cidade? A gente percorreu o interior de Goiás e interior de São Paulo. Quando eu fugi, eu morava em Campinas. Por que que você fugiu? É porque eu... E foi fuga mesmo, que nem o um outro palhaço. Foi, foi uma fuga. E... A tradição dos palhaços dos <risos> Não, é, é, é porque eles não fugiu. queriam. Eles não queriam me deixar embora. E aí eles não estavam... A história o comecei assim. Eu estava fazendo uma apresentação, e a máquina de fumaça soltou o sabão no palco. E eu entrava dando um salto, entrei, escorreguei, caí do espacate e torci meu joelho, rompi o meu menisco. O menisco é uma parte do joelho, para quem não sabe o que está em casa. E aí eu fiquei com o joelho parecendo um tato bola inchado. Era no domingo, dia que tinha três apresentações, isso aconteceu na apresentação do meio. Aí a apresentação final eu fiz pulando de uma perna só. E no outro dia, era o um dia de sol eu fui no médico e ele falou você tem que ficar 15 dias sem colocar o pé no chão. Fácil. Fácil. Eu fiquei dois meses me apresentando, pulando de uma perna só. E aí chegou uma hora que eu falei, ah, tá doendo muito isso, acho que não vai sarar. É melhor eu voltar pra casa pra cuidar disso. E tinha acabado a temporada na cidade, então ia demorar mais uns dois ou três meses pra mudar de cidade, começar tudo de novo. E eu falei, ah, agora vocês têm tempo de treinar outra pessoa e colocar no meu lugar. Mas ah, mas é muito difícil a gente não. Ah, eles falavam vamos buscar aqui. Ah, mas é muito difícil, a gente ainda vai fazer faz isso. Você sacana com a gente, não pode ir embora, você. Com o seu joelho pela é, metade, mas. Aí eu. Aí um dia eles foram no cinema, eles falaram, ah, do... maldita, você fica, cuida, a circa pra gente, eu já falo, fica. Aí eles foram e aí quando eles saíram, embora. eu embora. Peguei o um ano dos 20 foi embora Sim. Mas eu deixei o figurino, eu não fui tão cruzando para o palhaço anterior. E o figurino era seu, e você deixou assim mesmo. É, porque eu sei fazer, pouco me um importa. Hum. E então. você faz roupas, você dá aula de fazer roupas, você faz sim. roupas para bichas montadas e mulheres montadas. Sim. É mais uma das péssimas decisões da sua vida? Eu não entendi nada que você falou. Exato. Faz parte do desafio. É, é, é, é. Até sim. Eu acho, eu acho muito importante. <risos> então, você faz roupa para drag. Faço. Essa parte é diferente. É, é mais uma péssima de decisão da sua vida? Nascer foi uma péssima de decisão da minha vida. Foi a pior delas e depois disso tudo Mas, é só resiliência. <risos> ah, tudo bem, já nasci mesmo, o que, que importa? Eu vou fingir que eu vou tomar chá com esse leitinho. Deixa eu ver se eu consigo encaixar assim. Não, foi uma série de milhares. Obrigado, muito... mas... <risos> <risos> obrigado por dar meu ponto. De nada. É... Mas não só pra drags que você... Não, eu faço, eu faço qualquer coisa. coisa. Eu faço de tudo. Pagando minhas contas, eu tô aí. Eu faço qualquer merda. Inclusive roupa de drag. Que... Inclusive, oh, que é essas que, é que eu não pago cara. no caso. Não, drag paga bem. Eu tenho problema com figurino de teatro. Figurino de teatro é uma merda, de fazer. Agora, drag, não. Drag... Elas têm muita presa pelos dentes que elas têm na boca. Eu nunca tive problema com drag para me pagar. Agora outras pessoas eu sempre tive. Eu não sei se é porque as drags me conhecem como maldita e rolam, sei lá, um medo, talvez, não sei. Um respeito, uma noção. Uma noção, talvez. Mas drag, eu acho o drag os melhores clientes que eu tenho. Porque a Amanda chega lá e fala, ah, eu quero fazer isso. Fala, nossa, que merda de ideia, faz outra coisa. E ela tá Agora você chega um diretor de teatro e fala, ah, eu quero fazer essa roupa assim. E você fala, que bosta. ele, ah, mas o diretor sou eu, eu sou premiado, não sei o quê. Continua sendo uma ah, bosta. Que prêmio que drag tem pra falar que ele ganhou? Não tem. Não sei <risos> o legal preferido de trabalhar. Nossa, meu preferido é o quando a pessoa aparece com o Eu quero matar. Nossa, a viagem chega, ai, eu quero... Aí ela mostra uma foto, assim, do vestido de seda. ela fala, ai, ah, mas eu comprei esse vestido, vai dar, vai dar vai seu cu engraçado. <risos> Nossa, eu fico com muita raiva. <risos> Oxford, no <bicho>, <risos> meu. Nossa, no meu. Aqui é barato, é 3 reais no metro, aí bicha compra. Chega com com metros de Oxford, Fala, ai, ah, mas tem muito, dá pra fazer. Falei, então, enfia no seu rabo, sai. A hora que você tirar de volta na chuca, vai estar tá pronto o seu vestido, engraçado. Nossa, eu fico muito nervosa. Não, não deixo mais o de cliente chegar oferecido, que é sempre sorte. Ou certinho. Daquele que você olha pra ele é de tia, olha... Nossa, que ódio que eu é fico daqui, Que brilha né? Brilha, brilha. Brilha, meu Deus. Se você é drag ou não, e mora na cidade de São Paulo ou não, você pode... Pode vir aqui. Não. Fazer aqui não. Aqui, é, aqui é você vai dar mas é. é. Desculpa. Vai lá no meu que eu sou mais acessível. As tracks são muito legais, elas não tem concorrência. Na verdade elas não, concorrem para ver quem empurra mais Mas a aí. É muito amiga. A Malanda, toda encomenda que ela não quer, ela me manda. Quando alguém chega em mim e fala assim, ah, a Malanda te indicou, eu já falo, ah, eu vou te indicar a outra, porque eu já sei que ela é encomenda, que eu não quero fazer. <risos> já estou, já, já vai tomar. <risos> Quando chega em mim e fala, ah, Malona te Uou! indicou, é um bicho, bicho. bicho. Bicha, eu só te indico os trabalhos que eu não consigo fazer, porque você é mais tão <risos> contigo. É, eu sei. Que é inacessível. Que, é, que é pra amanhã. Eu digo, ah, eu, eu quero fazer uma roupa de Rainha Vitória pra amanhã. Eu digo, ah, que bom. Que bom. E você que é pra maldita? De... Aí eu indico a monga. Quando <risos> <risos> <risos> eu não quero fazer, eu um indico tipo a monga. <risos> Beijo, mão longa, te amo. A gente gosta muito de você. As pessoas. Eu tenho muita vontade mal. de tomar esse chá. <risos> eu <não tenho> ideia. <risos> o que eu mais queria agora era tá tomar esse chá. Ai, tem um caldinho, <risos> não. Né? Vem tomar chá. Não bota esse dente, maldito. Ah, Vai não. atrapalhar a dicção da entrevista. Eu vou te foder, vou botar eu o vou dente, ah, mas tô ótimo, tô muito bonito, muito É, Você é maldita, muito maldita na internet. Talvez. Talvez. E as pessoas não entendem isso. <risos> que é a parte mais divertida de ter você assim no Facebook. Quer dizer, a, a maldita não está com o nome da maldita no Facebook. Não. Por causa do Facebook, é um escroto. É porque a Ginger me denunciou e eu tive que trocar o nome. Pois. E Sim. aí você voltou pro seu nome de, de, de coisa é... e aí achou muito ruim que não faz o sentido. E aí você vai ser maldita, que as pessoas elas não entendem nem um pouco o que tá acontecendo. Não. O que, que você acha? Falta cognição? Sabe a melhor ou... parte? É que eu fazia parte de um grupo no Facebook de costureiras Era um grupo de tias costureiros e elas ficavam pedindo dicas umas para as outras. E aí eu ficava dando dicas para elas e ficava ai, ah, você é muito abençoada. Ai, que Jesus te abençoe! Eu achava isso melhor do que as pessoas bravas comigo. Você usando maldita tá, rama. Né? Sim. Ai, maldito, você é tão abençoada. Você, que Jesus te abençoe no seu ateliê era é, muito bom. Que fofo. Era é. fofo. Muito melhor do que fazer. isso. Era muito bom. Né? Muito melhor. Nossa. É. Mas qual era a sua pergunta mesmo? Por que, que as, você acha que as pessoas têm problemas mentais? Ou elas só não entendem a piada? elas não entendem nada de drag? De persona? Acho que tudo isso. Eu acho que as pessoas, se elas prestassem, elas não tinham nascido, elas estavam no nosso lar. Eu parto desse pressuposto. É um se nasceu tá na é tá, tá e está na terra, não presta. E é por isso que eu não gosto quando as pessoas fazem questão de tipo, ah, você se distribui no um ódio gratuito para as pessoas. Nenhum ódio é gratuito. Se a pessoa nasceu, ela já merece o seu ódio. E as pessoas não entendem isso. E aí eu fico exalando meu ódio para as pessoas. ai ah, é que gratuito, ela não fez nada. Claro que ela fez, ela nasceu. Ela está gastando água do meu planeta, está gastando meu oxigênio, eu tenho todo o meu direito de odiar aquela pessoa. E ela vai passar e você vai ficar, né? Que é o pior de todos. É, desfonte. o pior é isso. Ela passa que nem um peido, eu fico aqui para sempre. É uma merda. E eu não respondi o que você perguntou. Mas não importa. Mas eu não estou aqui para isso. Quem é que está? Que tá, né? Quem que, liga para que, que o que você pergunta? Geralmente, eu, eu... geralmente quando eu assisto os vídeos, eu pulo a sua parte e olho só que a pessoa está mexendo a boca da outra pessoa. Tô com inveja do seu chat, você tá com É, lá. por isso que eu botei mais água. Pobagem você... inveja. Mas, na internet, acontece tem acontecido pouco das pessoas não entenderem. Mas, quando acontece, eu me divirto. E nas festas que você sai no fundo da foto das pessoas fazendo careta? <risos> é a única coisa que me diverte na vida. Não me tirem isso. É a única coisa que faz minha vida fazer esses é, <risos> É a única coisa que eu é me mose um pouco, não, não tirei isso. De então, bem. se você teve a sua foto invadida no fundo por uma maldita Hammer com um nojo, parabéns! Você deixou ela feliz. Fica coisa rara. Menos triste, como... é, eu diria. Não foi ela que deixou você feliz, né? Não, foi, foi a foto, não foi foto. Ela tá lá só a gente fez. Não, mas o rolê da sorte já tá chegando no nível que as pessoas me mandam em pedindo pra mim aparecer no fundo da foto dela. Aí perde totalmente o sentido. Aí é neto, eu não apareço. A galera que eu não entendo. Eu faço tá... questão de neto não aparecer. Quando ela tô achando foto, eu vou dançar. Você não consegue dançar? sem o, ah, o, o ah. joelho? Entendi. Ah. Então. Posso fazer uma pergunta trágica? Não. Tá bom. É isso, a gente acabou aqui. Acabou. Não, mas eu vou fazer assim mesmo. Você eu vou tentar fazer... mais uma vez depois eu consegui. Claro. Eu me borrei inteira? Eu me borrei inteira? Minha dente tá caindo? Não, não. Porque eu sou famosa. É... Você vai se apresentar numa festa por aí, por agora, né? Vai estar Mas isso claro que eu sou famosa. Tu toda Exato. hora. Toda hora eu tô apresentando. É... O que, que a gente pode esperar dessa apresentação em específico? se a pessoa fala mal de você, por exemplo, o que, que ela pode esperar? Muito nessa... indireta. Essa apresentação é uma, indire... é uma indireta, é um recado. Então você, que sabe quem você é? Eu também sei quem você é. Todo mundo sabe quem você é. eu sei quem Não importa. Ela... Olha, você pode bater na pessoa que ela, sem saber, qualquer que ela pessoa contente, que vai deixar sério. Por que é. está amanhã? Não, sim. Qualquer uma. Eu faço isso bastante. Na rua, assim. É, sim. eu saio com o meu tapa e bato na pessoa. Ela fala: por que você não bate Você sabe, Aí ela começa a chorar e pedir desculpa. Nunca falha. Como é a vida amorosa de uma drag se chamar de Tarama? O que, que é isso? <risos> eu não sei o que é isso, porque, como disse a Cristina Camaleão, eu tenho uma imagem forte. As pessoas não cheguem, mim. É um bando de frouxo, né? Ah, não, abraço não precisa. Ah, é, não precisa que eu goste Vai assim. estragar não <risos> tá bonito, meu sentiado. <risos> Porra! Tá bonita gosto, a minha sentiada. Eu gosto de cabelo bem você dos padrões de estar. E o quê? E o quê, Assim, Ah, queria dizer que eu gosto da Maldita, entendeu? Ela não, ela não, não gosta de ouvir isso, ela olha um pouquinho toda vez. Mas eu gosto muito da Maldita. E se você tiver a oportunidade de conhecer a Maldita, você vai descobrir que este nome tem todo o sentido mesmo, assim. Acho que a gente precisa da maldita no mundo, né, Maldita? É. É, eu fico muito bravo. Da... Ah, é, nossa, você fica 10 minutos com a maldita, você escutou a dizer que ficou muito bravo com alguma coisa. Eu adquiri isso pra minha vida. Eu tô dando aula, alguém falou que eu, falo, eu fico muito bravo com isso. Você já, já tá, o seu conhecimento já pra... um ah, é muito Mas eu com estrelas, eu sou virgem e ascendente em áreas. Então eu acho tudo mal feito e fico nervosa com tudo. Isso define muito. <risos> os dados fazem sentido, vocês que não prestaram atenção nisso ainda. Siga as redes sociais da ah, Maldita Essa parte é importante, eu só Muito importante. você só Vocês as Mas redes sociais. Coloque isso no começo, que ninguém vai chegar no final. Eu boto na descrição do vídeo. Mas ninguém lê isso. Ah, então você se fodeu, amigo. Não, põe no começo. Faz assim, ó. Sigam as redes da maldita, e aí começa o vídeo e. Tá bom. Seu ganhador e seguidor, se eu ganhar dois seguidores pra mim, já tá bom. Eu tá. não tô exigindo não... muito desse momento. Vou sim, amiga. Vou colocar no início assim. Coloca, obrigada Tá? Então... Mas que tipo de entrevistador é você? Uma péssima! Você, mas... Eu não tô vendo. Minha filha nem vai ter as pessoas pra assistir isso. Vai ter 200 pessoas. Pior menina. Mas você tá bem, hein? Qual é, qual é o segredo? Me conta, qual é o segredo do sucesso? Você faz um vídeo de drag race, é. as pessoas te odeiam, vão lá dar dislike em tudo que você produz. Mas você sabe quando, que eu fiz isso uma vez, né? Quando eu falei que o show da Kátia foi uma merda... Ah, eu amo essa você história! Cara, olha, é olha, é olha, história é muito boa. É, tá vendo? Isso é que é uma boa entrevistada, que dá, dá assunto... Sabe, <risos> sabe o que eu vou fazer? Eu vou cortar só na parte <risos> da parte da história, quando o seu PSP te perguntar. Que bom! Conta de quando você criticou o show da Kátia? Não, mas não tinha que criticar o show, porque não fez show, né? Ela subiu no palco toda entupida de fade, fez um monte de merda lá em cima que nem ela sabia o que, que é, e foi embora. E todo mundo o quê? Aplaudiu, porque o povo é o quê? Trouxa. Trouxa. Ah, ela, é, é o estilo de show dela. É, o Aécio Neves faz também esse show Mesmo bastante. Estilo. Mesmo é o seu estilo de show. Ah, vai. Tem tomar. que respeitar não, artista. Não, tem que respeitar não, um cacete. Respeita artista. Respeita o meu culto. Colega de trabalho na hum. é ela desistiu graça. Ela leu meu texto, ficou vermelho antes e desistiu. É o próximo entrevista, foi só isso. Então Total, tá, um beijo pra minha irmã, que com certeza chegou até aqui nesse vídeo, que ela assiste. Beijo, mãe, beijo, Rebeca, que eu sei que são vocês que vão assistir. E minhas alunas que eu vou brigar, né? Eu vou fazer igual a Marrina, eu assiste esse vídeo aqui, menina, que eu gravei, olha quanto ficou bom, olha esse baixo que eu fiz. Você vai pedir voto também? Vou pedir voto. Vai pedir voto. Beijo, Marrina. Ah, a Marina também, eu vou forçar ela a assistir porque ela me não chama é mãe de, de house, casa. né? Só uma que você não falou: você é mãe de house. Você pariu quantas? Só três. Mas de tudo normal? Ou... Não, pari foi só uma. Aí uma ex-marida que foi embora e a outra eu achei na rua, achei no lixo. Que é? A Marrina, achei na caçamba. Ela tava chorando e aí eu olhei e falei: hum, deve limpar um chão bem. Levei pra casa, só não que limpa. não limpa. não. Me faz costurar roupa de vinil pra ela, eu odeio. Ela chega com umas lonas de piscina para me costurar. Ai, aí eu vou fazer uma manga assim, ó. fazer assim, ela fala, nossa, ai, ai, desse cabraço, descardaço, nossa. Ai, que karma. Você costura? É, né? A gente é trouxa, a gente tenta. A gente se faz de uma mas vai lá, chega. Ai, eu tô desesperada, preciso, vamos ganhar uma votação, costura pra mim, a gente faz, a gente é muito trouxa. Eu me odeio muito, eu tenho muito desprezo por mim nessas horas. Tá, então, era só isso que a gente queria dizer. <risos> Na verdade, a maldita nem queria dizer. Eu não queria nem estar aqui, eu vim por tédio. <risos> Você vê que eu consegui fazer uma maldição. Nossa, menina, quem me conhece sabe, quem, quem me conhece sabe que me tirar de casa é X. Mas eu matei umas eu não quatro, quatro cabritas, entendeu? Você eu fiz um ritual. Vocação, entendeu menina, porque... o telefone? Dá uma hora que se fosse meu você não ia atender. Você ia achando que era trabalho, que eu Mas sei. Foi. E chamei para vir aqui e a bicha veio ainda. Eu tá caí nessa armadilha Cai. gente a armadilha de satanás que, que eu fiz. Então é isso mesmo. Então até o próximo vídeo. É, sigam as redes da maldita, tá? Para você saber as coisas legais que ela faz. E para ela desprezar você. Provavelmente você, Eu né? não sigo de volta, não adianta vir nessa intenção. É bom avisar, porque a pessoa não perde tempo se ela quer ganhar seguidores. Eu não sigo de volta, não. não quem quer ganhar seguidor, você também, você é pelo o capeta. É. Você pode começar a seguir as pessoas assim, eu acho. Começa é a seguir crente. Tudo seguir. Começa é a seguir crente. Tipo, rua, pastor, eu... não sei o que, é série, não sei o que, não sei o que. Eu tenho que colocar minha foto no perfil assim. De olho em assim. Descrição. Eu sou onde você mora. Eu sei quem você é. Sei o que você fez é. Gente, um beijo grande e até a próxima. Vem fora, aparece no vídeo. Ah, Poli, tudo mal. Tá bom, essa é a Poli. a Atitude de curiosidade, essa é a Poli. Ela fica pelada. Sempre. Não vale a pena, gente. E aí? É meio... Não, tá, não, não, não, meu vídeo é família. É meio creepy, porque é uma coisa que você não entende. Se é a linha vermelha do metrô, se é o cu da poli, você não sabe o que é aquilo. Eu não... Você conhece a poli de algum grupo de nude, Quando eu vi a luz anos da poli, eu fiquei esperando o metrô vindo, assim. Próxima estação, faria, lindo tava tocando música clássica, Não, eu tava tocando aquela, aquela aí de café. já é, é melhor. melhor. Não era essa linha aí, porque essa linha é privada e todo mundo sabe que a linha dela é pública. É, é pública. Nossa menina, eu fiquei com medo, eu fiquei atrás da linha amarela quando eles viram os